Esta de Puri. a gente comemora dia 14 de Adar, porque no dia 13, Haman queria matar todo mundo em um dia só, todo o povo judeu que estava lá na Pérsia. Tanto assim que se pergunta, a gente entende que ele era obsessivo e ele queria matar os judeus, mas por que tudo num dia só? Uma das explicações que tem é. Porque ele sabia que pode ser que não vai dar certo o plano dele. E que no final Deus vai salvar e vai ter um milagre. E aí vai se tornar uma festa judaica. Então ele falou no mínimo se eles vão ter festa para eles terem só um dia. Na prática a gente comemora 14 e 15, porque tem Shushan Puri, ou em Jerusalém. As cidades que têm a muralha desde a época de Yoshua festeja Puri no dia 15. Na Mishnah, quando ela começa a falar de Purim, ela fala que a Megillah é lida no dia 11, 12, 13. No Talmud de Yerushalmi, ele fala que tem uma opinião que pode ler a Megillah no mês inteiro de Adar, já que está escrito que é um mês que foi transformado de tristeza para alegria. É um mês que é alegre, especialmente os dias de Purim, mas o mês inteiro. Uma das lições que tem da festa de Purim, e para trazer na nossa vida atual, aparentemente, naquela época, era uma época muito boa para o povo judeu. A rainha, a esposa do rei, era uma judia. Não tinha encabimento para ter um decreto tão forte de matar o povo judeu. E quando aconteceu esse decreto, isso foi muito difícil porque assim está escrito que Deus fez uma bondade que ele espalhou o povo judeu no mundo todo. Então até se está mal para um judeu num lugar os judeus dos outros lugares vão ficar salvos e eles podem tentar salvar os judeus que estão num problema mas aqui o rei Arrageros dominava o mundo todo então os judeus todos estavam embaixo desse perigo e a lógica diz que precisar fazer pela natureza e conversar com a rainha, que é judia, para ela ir convencer o rei para anular o decreto. Na prática, a gente vê que o Mordecai quando ele ficou sabendo do decreto e ele foi falar com a rainha, a primeira coisa que ela falou é, vamos jejuar todo mundo três dias, e eu também vou jejuar três dias. E depois, eu não fui chamada no rei já há um tempo, aí depois eu vou entrar e falar com o rei. A gente sabe que o rei era viúvo e ele procurou uma mulher, ele procurou uma mulher bonita e achou a Esther. A lógica diz que se a Esther quer ter carinho e especial, chamar a atenção do rei Achajorosh, ela precisava ir fazer a maquiagem, ir no melhor cabeleireiro, se preparar fisicamente para estar bonita, para conseguir despertar a piedade no rei Achajorosh. Mas na prática a gente vê que não foi isso que ela fez. Ela mandou jejuar, rezar, e ela também vai fazer assim. E aí ela vai entrar assim no rei. Por quê? Porque a gente vê, e isso é um ensinamento para nós, um judeu não depende da natureza. Pela natureza não fazia sentido ter o decreto, e pela natureza a melhor maneira era para ela se fazer, se vestir bonita para ir despertar, nos olhos do rei Ahasverosh. Mas ela sabia que judeus dependem da torá e mitzvot. Se tem um decreto, é porque eles não se comportaram apropriados. Como está escrito no Talmud, que o rei Ahasverosh fez uma refeição e os judeus foram e aproveitaram da refeição, que não era casher. E isso foi o que causou o decreto. Então, para melhorar e para anular o decreto, a primeira coisa é voltar às raízes, se conectar com a Hashem. Óbvio que depois precisa fazer pela natureza. E a rainha foi e conversou com o rei. Que isso também é a ideia de Purim. É um milagre, mas é um milagre que está embutido na natureza. Porque quem que lê a história de Purim pode pensar que, ó, oh, deu tudo certo. A rainha foi, conversou e anulou o decreto. Tanto assim que não aparece o nome de Deus na Megillah. Porque está tudo oculto, não se vê. Mas a mensagem que Esther nos passa é que assim também hoje em dia, quando a gente vê que tem coisas, desafios, um judeu, sabe, ele tem que se conectar com Hashem. Se conectar com as raízes, que isso é através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, como a Esther falou, vamos rezar, jejuar, se conectar, fazer tchuvah, se retornar a Deus. E aí depois você vai e você faz o que precisa ser feito pela natureza. Mas para ter sucesso na maneira lógica e natural, o principal é fazer o estudo da Torá e cumprimento de mitzvot se conectar com a Hashem. פורים 임سميح هي esa manera que precisamos tener nuestra alegría li alegría ligada con haShem y Torah y